era o recolhimento como enorme internato, compondo-se de quatro pavimentos bem distintos, conquanto não existissem quaisquer diferenciações das disposições internas. No primeiro reuniam-se espíritos provenientes de regiões menos infelizes da colônia, ou seja, os internos e aprendizes do Instituto, já iniciados na ciência da espiritualidade propriamente dita. No segundo, permaneciam os abrigados do Hospital Maria de Nazaré, que preferiram reencarnação imediata, bem assim os do isolamento, ao passo que o terceiro abrigava os prisioneiros da torre, e o quarto era reservado aos do manicômio. Ao elemento feminino reservava-se hospedagem idêntica, localizada porém em sítio vizinho ao nosso, em edifício separado. Celestina levou-nos a tudo esmiuçar. O que vai reencarnar seria ali registrado. Seu nome, o local onde renasceria, a data do acontecimento, o nome dos pais, o período que deveria passar investido da existência planetária, etc., etc. Tudo em torno dele ficaria modelarmente arquivado. Os internos viviam ali, irmanados por idênticas preocupações, orientados pelos assistentes incansáveis, que tudo tentavam a fim de vê-los vitoriosos nas pelejas dos testemunhos das lides terrenas. A qualquer parte a é que as obrigações do momento os requisitassem, isto é, a terra, os gabinetes de análises onde eram submetidos a melindrosa intervenção já descrita, as sessões de programação das recapitulações e de pesquisas, seria o recolhimento o ponto de retorno, para onde convergiriam todos até o término dos preparativos, e para onde gravitariam mais tarde, quando extinguida a existência corporal para que então se preparavam. Estes, isto é, os preparativos frequentemente se dilatavam por algum tempo, exceção feita aos pupilos do manicômio, cujas providências para o retorno à gleba terrestre eram sucintas, resumindo-se quase que exclusivamente aos trabalhos de pesquisas. Uma vez concluídos os penosos prelúdios, adivinham as fases das realizações. Era quando a chefia do departamento expedia ordens à direção do laboratório de restringimento para iniciar a operação magnética necessária ao caso do renascimento, assim como a respectiva atração para o feto, cujos elementos biológicos já se encontrariam em processo de desenvolvimento no óvulo fecundado, no santuário das entranhas maternas, as quais mais não seriam, então, do que o prosseguimento do mesmo laboratório, uma como dependência temporária ou de emergência do departamento de reencarnação, sujeita à vigilância dos técnicos incumbidos do magnificente serviço e dos guias missionários do espírito que, assim constrangido e restringido em suas vibrações normais, ia modelando o corpo a proporção que se adiantava o fenômeno da gestação. E explicaram-nos ainda que o molde ideal para se definir a forma desse feto em elaboração seria justamente o corpo astral que no momento trazíamos, o perispírito, o que, amplamente ao nosso entendimento, escareceu quanto ao que viria a ser o futuro corpo que ocuparíamos, estruturado sob o magnetismo doentio de vibrações oriundas de grandes desgraçados como nós, segundo o que, com efeito, já nos haviam participado os pacientes mentores. Não nos permitiram entrada no laboratório de restringimento, assim como não fora permitida visita aos gabinetes de análises. No entanto, informaram-nos de que, ao se internar no laboratório, não se prenderia a ele o condenado. Ao contrário, poderosas correntes magnéticas que partiriam das próprias forças ilimitadas e divinas, que mantêm o universo, impeliam-no para o corpo que deveria habitar, afinando-o com este, ao mesmo tempo em que harmonizava o seu perispírito ao daquela que consentira, voluntariamente ou constrangida por um dispositivo da grande lei, em ser sua mãe, para com ele sofrer e chorar a consequência dramática e irremediável do suicídio de delitos graves e desonrosos que durante a época dessa atração, que se opera lentamente, a proporção que a gestação progride, vai o condenado perdendo, pouco a pouco, a faculdade das recordações do próprio passado, uma vez que seu corpo astral sofreu restringimentos necessários ao fenômeno da modelagem do feto, coisa que se verifica também graças ao auxílio magnético e vibratório dos psiquistas afetos ao delicado certame, sobre a vontade e sobre as vibrações mentais do paciente. Que, a proporção que se adianta o estado de gestação no seio materno, suas vibrações mais e mais se comprimendo, vão calcando muito profundamente na organização astral, as lembranças, as recordações, as impressões vivaces dos dramas dolorosos por ele vividos no pretérito, produzindo-se então o um esquecimento imposto como acréscimo de misericórdia pelo legislador supremo, conduído das desgraças que adveriam se os homens pudessem recordar livremente os verdadeiros motivos por que nascem na terra em condições lastimosas, muitas vezes lutando e chorando do berço ao túmulo. Que, ao entrar para ali, inicia-se em seu amargurado ser um como estado preagônico, Fácil de ser compreendido em virtude do constrangimento que sofrem todas as suas faculdades, a sua mente, as suas vibrações. Que tal estado, muito penoso para qualquer espírito, torna-se odioso a um suicida, dado que sua organização astral se encontra angustiosamente abalada com o choque sofrido pela violência nele operada pelo suicídio, e do qual só será aliviado muitos anos mais tarde, quando se verificar o desenlace natural e lento das cadeias magnéticas que o prendem ao corpo, ao qual ele começa a estar ligado desde a intervenção no laboratório. Soubemos ainda que toda essa epopeia, digna de uma criação divina, será facilitada em seu cumprimento e suavizada em suas perspectivas quando o paciente demonstrar arrependimento sincero pelo mal passado que andou vivendo e boa vontade e humildade para reparar erros cometidos e progredir em busca dos beneplácitos dignificantes da consciência, pois, então, sua vontade se tornará maleável sob a ação protetora dos guias desvelados, os quais, bem certo, todos os esforços a empregarão a fim de levá-lo a sair vitorioso e reabilitado desse feio enredo de quedas e delitos contra a lei incorruptível do Todo-Poderoso. Passando assim por todas as dependências e obtendo sempre hora de Irmã Celestina, hora de Rosália ou de um e outro chefe de gabinete, valiosas elucidações, chegamos aos recintos reservados à programação de recapitulações, cuja finalidade foi razoavelmente descrita neste mesmo capítulo. Acrescentaremos apenas que ao ingressarmos no confortável edifício onde se estabelecia aquela sessão, fomos colhidos por agradável surpresa. Eram senhoras, jovens algumas, mesmo moçoiras mal saídas da infância, outras já em plena maturidade e até anciãs veneráveis, que compunham o corpo de funcionários. Ativas, lúcidas, perfeitamente capazes do alto desempenho que lhes era confiado, consultavam as notas provindas dos gabinetes de análises e as ordens do templo e traçavam com sabedoria o esquema fecundo da existência que conviria a cada pupilo da colônia que a terra voltasse em vestes carnais. Eram, porém, dirigidas por sábios iniciados e guias missionários de cada um, aos quais prestavam filial obediência. Conforme já foi assinalado, vimos que muitos dos próprios pretendentes colaboravam nesses mesmos mapas que constituiriam nada mais, nada menos, do que o extremo rosário de suas expiações, os dias de angústias que lhes arrancariam lágrimas escaldantes do oprimido coração. Os testemunhos decisivos que todo delinquente sente necessidade de apresentar a si mesmo a fim de desagravar a consciência da desonra que entenebrece, mormente um suicida, mais que qualquer outro inconsolável diante do abismo por si mesmo criado. Não me pude conter. Diante de um exemplar dos mesmos esquemas verdadeiro compêndio de salvação que, a ser observado, faria do pecador o homem ideal, convertido à sublime ciência do dever, perquiri, dirigindo-me a um dos ilustres técnicos que dirigiam o importante estabelecimento. E todos nós, os suicidas, uma vez reencarnados, chegaremos a observar perfeitamente tal programação? sorriu o insigne psiquista, não encobrindo, no entanto, certa expressão melancólica ao tempo que respondia. Se tudo quanto aí fica, meu amigo, se deriva de uma causa, é evidente que a mesma causa deve ser corrigida a fim de que os respectivos efeitos se harmonizem com a lei incorruptível que rege a criação. Se há uma programação a ser observada, é que a Justiça Suprema pôde ditá-la, e, por isso, será observada a despeito de quaisquer conveniências ou sacrifícios. A legislação que fundamenta os princípios desta instituição é a mesma que move o universo absoluto. Daí, o serem, as nossas determinações, concordes com a mais perfeita equanimidade, o que equivale dizer que não será possível o deixar de ser rigorosamente cumprida pelo penitente uma programação destas, uma vez que, se ela existe, é porque o próprio paciente a originou com as causas que forneceu com seu mal proceder. Ela, pois, existe com ele. Está nele, tomando parte da sua personalidade. E será preciso que a observe para libertar-se do cortejo de sombras que sua inobservância em sua alma projeta. Aliás, ele pode observá-la, tendo para isso todas as possibilidades. Se nem sempre, porém, o faz, será porque se deixou novamente desviar da boa rota. Então adquirirá novas responsabilidades e repetirá duas, três, quatro romagens planetárias para que possa pagar, até o último centil, os débitos que haja adquirido para com a suprema lei, segundo a advertência do mestre Insigne. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e conhecidos.